Salve, rapaziada. Mais um The Watch na Austrália começando pra vocês. Essa é mais um da série de vídeos The Watch Entrevistas sobre as pessoas com empregos da vida real. Essa frase tá muito ruim, cara. Tá tipo... Como é que falo, falo? Da Datena, velho? Sei lá. Véio. Eu tô tipo... Aqui, ó. Merda. <risos> merda. Merda. Vocês entenderam, né? Já deu pra entender. Esse é o terceiro vídeo dessa série. Eu estou aqui com a Tássia hoje. Que bonitinha. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Oi, Tássia. Tássia trabalha Oi, comigo é. lá na agência, cara. Nós somos coleguinhas de trabalho. né? que legal. A Tasa. todo dia. Tá. tá. Eu sou mó legal, vai. Eu nem te dou tanto trabalho assim. Não, você fica dois andares assim. Ah, é, eu fico lá em cima, é tudo de boa, velho. A Tata já conhece ela, dos vídeos que a gente fez pra seu futuro na Austrália. Ela trabalha na administração da empresa e também trabalha como garçonete nas horas livres, Exatamente. né? Exatamente. Então hoje ela veio falar um pouquinho pra gente sobre como são um pouquinho desses dois trabalhos. Que é uma coisa muito louca, na verdade, né? Porque normalmente a galera vem aqui só falar de, de garçonete e tal, só vem trabalhar com garçonete, garçonete é. é difícil trabalhar num escritório, né? É, é bem mais <coughs> difícil trabalhar em escritório. Na verdade, eu comecei como cleaner, <risos> limpando é. merda. Limpando privada. Não, não, não, não, não. As privadas estavam limpas, eu acho. Que beleza, que beleza. Então se você tá interessado nesse vídeo, fica comigo e. Check it out! <risos> Doutora como que foi pra você quando você chegou aqui, o que que, o que, que te deu na telha Você vou trabalhar, como é que você começou, tipo, ah, o que que eu vou fazer da vida agora, preciso ganhar dinheiro? Duas coisas, acho. Primeiro que eu falo pra todo mundo, tem que bater perna, porque aqui a Austrália gosta muito que leve o currículo pessoalmente, não é tanta coisa de internet, e essas coisas é bem mais difícil. Então, todo dia, debaixo de sol, vestido de preto, não é necessário, mas eu ia vestida de preto, de restaurante em restaurante, de prédio de cleaner a prédio de cleaner, tudo que eu podia, eu entregava currículo, faz um mapa de, de bairros, mapeia e vai, enfim. E também acho que uma dica importante, conhecer pessoas, divulgar na escola, amigos, brasileiros, brasileiro indica brasileiro, então se você tá na escola, todo mundo sabia que eu precisava de emprego, todo mundo sabia que eu tava chorando, tava, pelo amor de Deus. E por aí vai, acho que pra começar é não desistir e batalhar mesmo, que aqui não é fácil, você tem que ter uma mente aberta também. Muita gente vem aqui, ah, eu só quero área de TI, ah, eu só quero área da minha faculdade, não sei o quê. Começa de cleaner, de Waitress, que for, com o tempo você vai conseguindo a área que você quer. Mas você tem que batalhar, você tem que vir com a mente bem aberta pra cá. E o que que você era formada no Brasil? Eu sou formada em administração com comércio exterior. E como é que foi essa doideira de, cara, administração, comércio exterior, vem pra cá limpar privada. Vem pra então, cá, esse clínico. Então, na cleaner. realidade eu sou formada em administração com comércio exterior, mas eu era comissária de bordo. Então ah, tipo, é? eu isso. Mas já não tinha nada com nada. Cara, isso é. é muito louco, você era aeromoça, cara. Eu era comissária. Isso é muito legal, velho, me traz uma lá. Né? <risos> Já é, é, sacar a empresa, né? Porra, da hora, da hora. E como é, é que foi isso pra então, você? Então, eu decidi vir pra Austrália sim, porque eu queria um dia, porque eu me formei com, é, e continuava voando, voando, voando. E por N motivos, eu falei, ah, eu, te, eu preciso seguir minha formação, senão uma hora eu vou ser, começar pra sempre, quando eu decidi voltar pra minha formação ia ser tarde demais. E aí eu saí da minha empresa e eu falei assim, ah, pra começar do zero no Brasil, pra começar do zero em outro lugar, eu falei, ah, vamos tentar outro lugar, né? Aí eu... Fiz pesquisas, tudo, e decidi vir pra Austrália. E já sabendo que ia ter começado zero, que seja como cleaner, alguma coisa, e batalhar para tentar a minha área, que eu não tinha trabalhado no Brasil até então. E aí você veio com a cabeça aberta, tipo, vou Sempre. vou lavar louça, eu lavo, você é lavar privada, eu lavo... Te... Não, não tem importância, a gente limpa com dólar australiano, tá tudo certo. em <risos> dólar, tá ótimo, tá né? Ótimo. Tá maravilhoso, né? tá maravilhoso E aí, então, vamos falar, vamos dividir um pouquinho, assim, sobre os dois empregos. Então, é, como que é trabalhar como garçonete? Você trabalha num restaurante brasileiro, Isso. né, que é o Navala, que inclusive é um restaurante muito bom, abriu faz o que, um ano, alguma coisa Dois, assim. anos. Dois anos. já que abriu o Navala. Nossa, eu lembro quando tava construindo o Navala. Uhum. Caraca, tô, tô tá velho de um Austrália. Tem tempo aqui já, né? Caraca, tô velho de <risos> Austrália. E como é que é, assim, a, o, o esquema do restaurante? Como, como que é trabalhar como garçonete? Olha, eu gosto muito. É busy, é muita correria. Você não para, tipo, se você não, se não tem cliente, você tá dobrando guardanapos se não, você tá polindo o talher, se não, você tá limpando mesa, você tá correndo as comidas, correndo as comidas, tipo, e bebidas, é levar nas mesas, limpar a mesa. É, você não pode parar para conversar. E mas mas é gostoso, assim, o tempo passa rápido. Eu trabalho com muitos brasileiros só a cozinha que não, eles não são brasileiros, então a gente conversa, a gente brinca, a gente dá uma descontraída. E, e esse foi um dos empregos que o que eu tinha dito antes é batendo de porta em porta deixando emprego deixando currículo deixando o currículo e aí eles te chamam para um trial que aqui é muito comum na Austrália que é experiência de trabalho de graça e aí eu fiz aí eles gostaram de mim eles, eles começam a chamavam aumentando seu cargo e eu aí, mandei o currículo para a uma vez eu fui três Mas vezes é? lá não eu fui três <risos> eu fui três vezes se você trabalha no Navalo, você é gerente <risos> do Naval alguma coisa assim Ricardo saiba e Thaís. Saiba, Ricardo e Thaís, saiba que eu fui no seu restaurante, quando vocês abriram, entreguei currículo live, ninguém me aceitou. E olha que eu já trabalhava no mundo churrasco, eu também trabalhei como garçom muito tempo, né? Eu trabalhei quase dois anos como garçom e etc, né? Então, pô, churrascaria, eu tinha experiência, por que vocês não me contrataram? Agora eu não quero mais também. Ah, Mas, não, eu não de lá, mais. gente, é legal, vale a pena. A gente sente muita falta de comida brasileira e porra. aqui tem poucas opções, tem opções, são poucas na Vale Legal. E parece ser bem Deixa legal, eu nunca... gratuito, hein? Como? Merchandise gratuito. Merchandise agora. gratuito do Navala. Agora, já que vocês me contataram eu quero que vocês me paguem. Quero um aumento. E é, é legal. Eu nunca fui no Navala, mas assim, eu, eu passo na frente às vezes e parece ser muito gostoso mesmo, dar, ter as carnes na frente, assim. É bem, é, é bem, é bem é parecido bem com o rodízio mesmo. do Brasil. É diferente, que lá eles não têm buffet, eles trazem os acompanhamentos na mesa uhum. e carne, essas coisas à vontade. Os meninos vão passando com respeito. É muito legal. Vou deixar também aqui o, o, o jabazinho do Mundo Churrasco também, que é o lugar que eu trabalhei há muito tempo. Você tá vindo pra Brisbane, dá uma passada no Mundo Churrasco também ali em Bardo, mandar um abraço pro pro Léo, que era meu gerente lá do Munchaço também e, enfim, falando um pouquinho de restaurantes uh, agora vamos falar um pouquinho sobre, sobre o seu outro trabalho, né, que como eu te falei no começo do vídeo você trabalha comigo na agência e tudo mais inclusive a Tássia foi a responsável por não ter voltado pro Brasil, muito obrigado, Tássia, eu te prometi que ia fazer um fundi, a gente fez um fundi oh, hoje muito bem, faltou vinho, faltou vinho, né, mas Fim tudo bem caminhando. Então a <risos> foi a pessoa responsável que, que não me deixou ir embora pro Brasil, eu falei pra ela, pô, quero ir embora pro Brasil, ela falou, não, não, não, não, não. vamos contratar aqui na agência, estamos procurando aqui na agência e eu consegui um emprego na agência por causa dela, então justamente isso de, de indicação, né, de, pô, de falar com brasileiro, brasileiro de ter, brasileiro. exatamente, de sempre se ajuda, então é, me fala um pouquinho como é que é o seu trabalho, como é que é o seu dia de ir lá na agência? Só para começar também, que eu estou nessa agência por indicação de um brasileiro aí. também. Que eu saí para todo lado, gente. Se alguém souber de uma vaga de administração, não sei o quê, eu vim para trabalhar na minha área e aí eu consegui esse trabalho na agência. É, lá é basicamente eu recebo os alunos novos, faço o Welcome Pack, ensino para eles como tudo funciona. O Welcome Pack é tipo ativar o seguro médico, essas coisas. É, de Excel, pagamentos. Imprimir documentos. É, é, é, imprimir documentos para todo mundo, é, SPMA, fazer. Formulários, é. contratos, toda a área administrativa e um pouquinho mais, né? Ser meio bombril, fazer, pegar orçamentos com escolas, fazer contratos com escolas. E o que é legal, antes eu tinha medo de entregar currículo para empresas, porque eu falei, ai, ah, não, não tô confiante no meu inglês, não tô confiante no meu inglês. E aí, de repente, veio essa indicação, eu falei, ah, vou aproveitar, né? Vamos testar. Aí eu fiz, gostei eu vejo, nossa, não precisa ter medo. É muito legal, depois que você pega os cinco primeiros telefonemas em inglês, nossa, você vê que não é um bicho de sete cabeças. Aqui tem muita gente, muito gringo na Austrália, então eles entendem se você fala alguma coisa errada, se você tem um sotaque diferente. Todos aqui se compreendem, os australianos ou qualquer pessoa de qualquer nacionalidade. Isso é bem legal aqui. Ah, e o que, que você pensa assim, em, em fazer no futuro? Você tem a ideia de ficar aqui na Austrália, você quer vir só passar um tempo embora pro Brasil? Não, quero tentar sim. E aí vamos ver. Eu tô, agora eu tô pegando experiência, experiência, e aí vamos ver no futuro como é que vai ser, segundo o sponsor da agência que é tipo um patrocínio pra gente conseguir um visto de trabalho uhum. aqui ou se tenta numa empresa maior, alguma coisa, porque eu gosto muito da minha área e a intenção agora é só crescer, porque eu tô começando do zero, então eu tô pegando experiência tudo primário é, e pelo, que, pelo que você faz na agência lá, não vai ser difícil você pegar um sponsor, né cara? você Amém. Nossa, trabalha pra <risos> caralho! Pra você que, tá, que já fechou o intercâmbio com a gente, né, que a, a gente, eu e a Tássia que a gente trabalha junto é, vocês vão conhecer a Taça quando vocês chegarem aqui. Se você não fechou comigo também, não tem problema algum, vai lá na agência conhecer a Taça, essa pessoa eu maravilhosa. Tenho ciúme. Ela, a gente não tem ciúme, né? Ciúme. Qualquer agência que você fechou, te a gente ama vocês de qualquer forma, né? Seja bem-vindo. Mas a, a gente tá sempre lá pra ajudar vocês. Então, assim, a, pra gente finalizar, não entender muito também, o que, que você tem de considerações finais pra galera? Pra quem é formado em administração, eu recebo muita pergunta, inclusive, de gente que é formada em administração, porque eu sou formado em marketing, né? E administração em marketing é. É, é a mesma merda, você faz administração <risos> em marketing aqui na Austrália, você, né? A gente tem aula de marketing. <risos> é, não adianta muito, assim, né, mas é pra quem é formado em administração, o que tem de, de dica pra galera aqui? É assim, essa? É um mercado bem competitivo, sendo realista, não é algo que seja analista de skills da Austrália, é algo que eles precisem, porque administrativo, como a gente acabou de falar, é bem geral, muita uhum. gente pode ser, mas acho que se você quer vir, tentar essa área primária, assim, pra você tentar migrar pra uma coisa melhor, é... Divulgar para todo mundo, para brasileiro, para gangue, estrangeiro, escola, amigos, roommates, tudo que você puder. Não tenha vergonha, que seja pela internet, que seja porta a porta. E a primeira oportunidade que você tiver, mesmo que às vezes pague menos, pegue, porque o fato de você ter experiência na Austrália já vai te ajudando a crescer para futuros empregos. E ter tá cuidado com, com isso de assim pagar menos, mas tem que ser um, um salário... É. Também não dá pra você ganhar 10 a hora que também extrava, tem... Salário exatamente. É. 8 a hora não é legal. É. Uma média de 18, 20 a hora já é um bom salário. E quanto que você acha que, que ganha uma galera administrativa? assim, pra fazer, o que, pra fazer o que você faz. Né? É, eu, eu acho isso. Muita gente Essa ganha até menos. Acho que de 15 a 20 dólares, porque é uma área bem... Bem abrangente, né? É, e bem, bem geral. E depois você vai, consegue subir pra uma área mais específica. Então, depende muito do que você faz, mas acho que para começar de 15 a 20 da noite, é um bom salário. Muito bom, muito bom. Por hora. Então eu quero agradecer a presença da Taça aqui no meu canal, muito obrigado. Obrigada, a gente se vê amanhã no escritório. <risos> amanhã e depois, depois, e depois, e depois, e depois, e depois, depois. Nem na folga, eu tenho folga do Teote. Nem, nem na folga, mas <risos> oh, a gente gosta, é isso que é bom, trabalhar com amigos é sempre, sempre muito maravilhoso. Vocês que viram, Prazer, é a gente foi viajar junto, a gente tem, né, enfim, paz. a gente viaja muito junto, etc. Mas enfim, se você tá interessado em vir aqui pra Austrália também, já sabe, deixa e-mail pra mim aqui embaixo, thiago.deot.com. Eu e a Tássia vamos estar mais que preparados para ajudar vocês a vir pra casa, você vai conhecer esta beleza, esta coisa linda, que é namorada do Marlon, que é o nosso último vídeo pronto. Se você assistiu nosso último vídeo com o Marlon fotógrafo, da namorada do Marlon. Então, marmanjão foi mal, essa daqui já tá taken, já tá pegada já. Não tem como. Muito obrigada, minha querida. Bem, sejam bem-vindos. Eu que agradeço. Prazer tudo meu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Beijo. Um beijo. Tchau.